Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live E bora lá Só para dizer que a outra transmissão ao vivo acabou mais cedo por causa de um erro é um erro no PS4 e a transmissão acabou mais cedo Por isso é que só tive duas horas Mas eu não acho que isso vá acontecer agora Ok. Então isso é isso. que made of Really Realmente you think só Realmente é muito bom. Realmente é muito bom. Realmente é muito bom. Realmente é muito bom. Realmente é muito bom. OK. okay. Agora, vou ver missões, uh, diárias. Uh, okay. Ah, oh, isso aqui ainda não vou conseguir fazer, mas eu irei fazer uma, uma, uma um dia de exploração. Vou explorar totalmente três áreas em missões bem sucedidas. Extramínio de carcaças corpo a corpo, ok. Bom que estou no ninja, ok, é fácil, eu consigo fazer estas missões rapidamente. Zone. The husk encampments are going berserk and spawning huge ways of enemy. Okay, you're Whatever's happening, we need to stop it from spreading. When you find an active encampment, be ready to fight until the end. According to my data, we have 20 minutes to neutralize the targets. Search the zone and keep an eye out for any encampments that look anywhere than usual. I'll keep an eye out from here. Monsters aqui. coming. me. espera, eu tenho que sobreviver, resgatar mais um sobrevivente. merda do Eu sou um distraído. Ah, pô. já que um. Olha é um é o daqui eu vou subir. vou usar esta arma aqui. Uh, rápido. Esperado. Uh, é uh, o Silon, todo preço. Here uh, comes. 30 Come on, come on. Caralho ao último minuto Eu juro que não foi que não foi forjado. Eu juro que eu não fiz isso aqui de propósito Mas uh, aconteceu Olha se eu não tivesse notado já já era Todo o progresso para o caralho Mas consegui se isto aqui outra vez uma coisa que eu não estava nada a virado para fazer Ok, Vai <susurra> <susurra> <mais, que> eu <susurra> que não O que vocês fizeram é um, um, um outro pack de tuas no mapa? Ah, oh, pois o é dos shaders. Complexo? É os das shaders, pois já eu falando a falar dos Talvez, é possível, está diferente. Ele está tipo com o Pois. Ah, sim, consegues ir para dentro, sim, é só craftar o portal do dente. Até tipo, primeiro precisas de, de, daquelas coisas do portal do dente, de pegá-los. Okay, mas dá, é é Já até quando fores construir o portal, tens que o construir tipo, de uma forma direita. Não pode ser tipo, ah, a ator. nem um ninho, matei. tem nem um Como vou que, eu... que, Pedro é o boss here now. No. Pedro agora é o CEO do grupo Ah, oh, o Pedro quer-te matar. Ah, oh. o oh, dragão, claro que ele quer-te matar. Ele até despertou-se contigo? Ah, oh. por aí deu um bug isso aí. É que não fiz, é muito não lógico. É que o, não, é ter uma, nem dá para fazer spawn, spawn point, no DN sequer. É, de todas as formas, é até que o comando é impossível. Tipo, um o no Redrock, tipo, para nós esse é um bug bem feio. Eu não esqueço, eu estou aqui, eu estou eu estou aqui, eu usei é um, isso? é um bug que aconteceu, tipo, é que é impossível de todas as formas uh, pôr spawn no day end. Spawn pod no end. Até, até com códigos mesmo não é impossível. Já testei. Pois do tempo mais grande temos estado o Fortnite. Can <risos> do <risos> É a luva do Legitimamente, claramente. Legitimamente não. Eu também não. São os merdas. 9 anos de Minecraft e muitos uh, estão... Eu, eu só jogo Minecraft há pelo menos 5 anos. Já há 5 anos. Porra, eu jogo desde tipo quando enxiste a tá ver Minecraft. <risos> Minecraft nem existia quando nasceste. Ah, eu jogava quando estava no primeiro lado. Ahn... Deixa o Minecraft... Demo. Depois do, do, eu, eu joguei, do PS3. uma beta, foi. Demo, beta é tipo quando um jogo ainda não está lançado, ainda não está pronto, mas é massivo, é lançado. Quando, quando o jogo não está pronto, não é possível lançar. Ah, Demo e beta não uma me me merda, quer ver? Sabe o que eu Bolacha e biscoito, família. Você diz biscoito ou orel? Ou bolacha? É. Eu, eu digo, se for para dizer orel, eu só digo orel, por causa que o orel já, já, já, já é trademar com uma bolacha, então já, já, logicamente já vem. Mas é é oréu, você quer é, bolacha ou orel? Ou biscoito ou orel? Só se Bolacha. É, é uma bolacha. Eu não vamos, vez vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos Vamos Vamos Vamos Ei, Pedro, tu, tu, nesse mapa aí, tás, não, tu precisas de pra encontrar o Dendo? Já, já passou. Ah, é, já, já, já o yeah. Então vou desligar, acho, vou desligar o PC. Uh... Pô, No, no, no. <laughs> <laughs> okay. I'm gonna put my shit. I'm gonna put my shit. my Eu não sei se eu vou dar um jeito, eu não se eu vou dar não vou Olha aí. you can't go right here the beginning. So, you're going to go. I don't I'm going to fix it. Come to win. No, I don't want So, go. I'm to go. Oh I'm going to try to fix it.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 Agora eu me fiz garmãe, não Tá bom, vou dar Não sei. Caralho! Se eu não corno, eu vou saco com isso ver Aham. corno não gostar de eu não vou corno. não não sei o corno mano. você não fazer o meu eu I Eu tô triste de assim foi falou que eles porra. do do nada Vou pegar de... de pedra. Eu estou a jogar Fortnite salvo o mundo. A live vai ficar por aí Até outra live No próximo domingo